Se dediquem, se preparem, que o Brasil espera de todos vocês algo mais até que a nossa própria vida, a nossa dedicação integral. E mais importante que a vida nossa é a nossa liberdade, o bem maior que nós gozamos nesse país maravilhoso chamado Brasil. E quem vai colocar o Brasil no local de destaque, que ele merece, somos todos nós. Todos nós somos brasileiros, que temos um coração verde e amarelo e uma alma da mesma cor. Hoje me sinto aqui rejuvenescido. Realmente, estar aqui, como já estive várias vezes, é uma emoção sempre redobrada, mais ainda em sendo o chefe das nossas forças armadas. Isso não tem preço, vai de método, de dedicação e buscar sempre agir com a verdade acima de tudo. Vocês amanhã estarão substituindo o nosso comandante Paulo Sérgio, bem como quem sabe até a minha pessoa. E a passagem de vocês por aqui é a certeza que o Brasil sempre estará em boas mãos. Que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado. Ao Brasil, General, o Presidente. Brasil, Acima de tudo...